Não, ele vai ficar por muito tempo esse tal. Tá então, ele é um bom gestor e vai ter uma equipe boa de médico abaixo dele. 28 militares nos cargos de cúpula do Ministério da Saúde. Se o nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra, mas se errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as Forças Armadas. Olá, minha gente! Estamos de volta com mais um episódio da série Real Confesso. E desta vez nós vamos tratar sobre os crimes que o presidente cometeu durante a pandemia, militarizando o Ministério da Saúde. Lembro que este é um trabalho feito em sintonia pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e a Secretaria de Comunicação do PT de Ribeirão. Vamos continuar refletindo sobre os crimes que o presidente cometeu a partir da decretação da pandemia em nível mundial. Lembro aos amigos e amigas a importância de curtir compartilhar, comentar as nossas postagens na fanpage, no canal do Youtube, Spotify, Instagram e Twitter, porque isso é muito importante para ajudar a divulgar eh, este trabalho do Partido dos Trabalhadores. Estamos em todas as plataformas de podcasts. Quando elaborou a lista de crimes do governo Bolsonaro, que poderiam ser revelados na CPI da Covid, a Casa Civil da Presidência da República anotou no item oitavo. O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados. Como já mostrado nesta série, eu confesso, foi exatamente o que Jair Bolsonaro fez. Diante da resistência de Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, ambos médicos, em assinar uma portaria recomendando o uso da cloroquina contra a Covid-19, o atual presidente colocou à frente da pasta da saúde o general Eduardo Pazuello, que assinou essa maldita portaria e não se opôs à estratégia de imunidade de rebanho sem vacina, como queria e quer Bolsonaro. Chama especial atenção, porém, a anotação, entre parênteses, feita pela Casa Civil. Militarização do Ministério da Saúde. Esse detalhe deve mesmo preocupar os generais que trabalharam para que Bolsonaro chegasse ao poder e estão, desde então, ao seu lado na condução do país. A trágica gestão de Pazuello, que fez o número de mortos saltar de 15 mil para 290 mil, ignorou oportunidade de comprar vacinas, deixou faltar oxigênio para pacientes e saiu do cargo processado pelo Ministério Público. Não é o erro de um homem só, é o fracasso de um governo altamente militarizado. Por mais que tentem esconder, os militares têm participação clara na gestão da pandemia, que já matou, como se sabe, praticamente 500 mil brasileiros. Primeiro eles ajudaram Bolsonaro a se eleger, como o próprio Bolsonaro ressaltou em discurso no segundo dia de governo. O senhor é um dos responsáveis por eu estar aqui, disse o presidente ao general Eduardo Vilas Boas, ao dar posse ao general Fernando Azevedo Silva no Ministério da Defesa. Depois membros das Forças Armadas rapidamente ocuparam a esplanada dos ministérios. Em julho de 2020, já eram 6.157 militares da ativa e da reserva em cargos civis do governo, segundo o Tribunal de Contas da União. Na saúde não foi diferente, a chegada de Pazuello ao cargo de ministro fez com que o total de militares na pasta crescesse ainda mais. Nove meses depois da saída de Taich, eram mais de 20 somente na cúpula do ministério. O que aconteceu ali, portanto, é um claro resultado da gestão feita por militares, que respondiam a um presidente militar, que governa assessorado por militares. A tragédia da pandemia fez com que Pazuello e seus assessores militares fossem retirados do Ministério, em um claro movimento para conter os danos à imagem das Forças Armadas. Mas, como já disse o vice-presidente Hamilton Mourão, também general, se o governo Bolsonaro errar demais, a conta irá para as Forças Armadas e irá com justiça.